Bem-vindos a mais um vídeo e hoje decidi fazer um off-road à meia-noite e 20, que já é meia-noite e 20, e então vou-me meter aqui pelo meio do monte sozinho. <risos> Espero não cair e esbardalhar-me aí e ficar aí toda a noite ao relente. Estamos com um escape novo não é verdade? Vejam esses vídeos aí assim e agora vamos entrar aqui assim no off-road! Que barraca! Ora lá! Sozinhos? Vamos lá então! Isto tinha para aqui umas locas com água mas já devem ter secado já! Vejam bem a diferença dos médios, para os máximos... Pronto! E acabou! Foi só isto! <risos> Espero que tenham gostado! Até ao próximo vídeo! PEACE AND LOVE!